Oi, meu nome é Denise e hoje eu vou te contar um pouquinho de como é a rotina de um estudante de medicina, falar para você como foi a minha trajetória até aqui e te mostrar um pouquinho, te falar algumas dicas se você pensa em seguir essa profissão. Roda a vinheta! Meu nome é Denise Supes, eu tenho 21 anos, estou hoje no oitavo semestre de medicina, né? Terminei o oitavo, estou entrando no internato, que são os dois últimos anos da faculdade. Então eu vim dividir com vocês a minha experiência de como é a faculdade de medicina, como eu vivi esses quatro anos, como foi chegar até aqui, contar para vocês também o período de como eu era vestibulanda, né? Como é que foi esse esse processo até a minha aprovação em medicina e conversar também sobre o que eu espero daqui para o futuro, qual a especialidade que eu penso e um pouquinho da minha carreira, o que eu espero dela. Vamos lá? Como eu contei para vocês, eu tô entrando internato agora. E essa é uma fase de transição. Na verdade, o curso de medicina tem duas grandes transições. O começo, né, que é aquele ciclo básico, onde a gente tem a base todas as matérias da faculdade, é um período de adaptação, principalmente para quem nunca fez uma faculdade na vida. Daí, terminados dois anos do início, a gente começa um ciclo clínico, que a gente já tem mais contato com a prática, é uma fase que a gente espera bastante. E eu tô agora na segunda transição, que é o internato. Os dois últimos anos em é que a gente fica imerso em prática o tempo todo. Então isso mudou bastante a minha rotina, tá mudando, né? Em menos de duas semanas eu vou começar o internato. Então eu tô me preparando pra esse momento em que a minha maior imersão vai ser a parte prática da faculdade, que a gente mais espera. E também junto a isso a gente já começa aí a se preparar pra esse momento de escolher uma especialidade. Mas no momento eu tô nessa fase de transição de rotina. Então eu tô saindo do ciclo é, clínico em que eu tinha uma rotina de aulas teóricas e atividade prática. Da faculdade, uma coisa que eu sempre gostei de fazer também desde o início do curso foi buscar por estágios extras, então eu sempre procurei ter mais contato com as áreas que eu gosto, né? Eu sempre eu acabei é, criando um amor pra, pela cirurgia, que era uma coisa que eu não imaginava, que eu não pensava no início. Passei pela pediatria, pelo oftalmo e hoje eu tô gostando bastante da cirurgia, então é uma área que eu gosto de, no meu tempinho livre, ter um pouco mais de contato. Mas em geral, a minha rotina, ainda mais agora, ela se divide em aulas teóricas com os professores professores momento momentos de atividade prática, seja no hospital, nas UPAs, unidades básicas de saúde, os ambulatórios. Essa fase de transição agora para internato, ela até está me deixando um tanto ansiosa, né? Porque é uma fase totalmente diferente. A gente não tem mais aulas teóricas, né? Não vai mais sentar para assistir aula. Agora a gente vai estar tá imerso realmente em conteúdo prático, chegar, acompanhar atendimento, fazer atendimento, óbvio, com toda a supervisão. E o estudo que a gente vai ter que fazer não é aquela coisa cobrada, sabe? O professor não vai marcar um horário para te dar aula. Agora é meio que a gente, por si, o que a gente vê na prática, a gente sente a necessidade de estudar em casa, a gente vai atrás, arruma um momentinho e senta para estudar. Então esse é um momento de transição que tá me deixando bem nervosa. A minha rotina de estudo agora, ela tá bem nessa fase de transição também. Mas, em geral, agora eu já tenho mais contato com a prática do que com a teoria. Então, acaba que eu fico muito mais tempo em contato com a prática de atendimento do que tendo aulas teóricas. Mas uma coisa que eu sempre faço é, toda vez que eu tenho uma aula prática, tenho contato com algum caso, com alguma especialidade, é anotar o que foi atendido, né o que aquele paciente tinha, qual foi a conduta é pegar aquele tema, trazer em casa e estudar. Então, na faculdade, a gente percebe que é um pouco difícil a gente ter uma rotina muito fixa todos os dias. Até porque a faculdade de Medicina Integral, a gente tem aula muita muito parte do tempo, né? Então, acaba ficando meio complicado a gente determinar tempos muito específicos durante a semana. Sempre surge alguma atividade extra. O que eu gosto de fazer é determinar estudar pelo menos dois ou três temas por dia, o que, para mim, é uma quantidade que eu consigo me sentir bem, assim que não bagunça a minha cabeça, que eu não me sinto cansada, e que eu sinto que eu tô aproveitando o meu tempo. A minha maneira de estudar, principalmente agora, né, nesse momento que eu tô tendo mais contato com a prática, é usando os próprios casos que eu tenho contato, porque assim o raciocínio faz muito mais sentido na minha cabeça, né, eu vi aquilo na prática, como foi é, levado aquele caso, como foi o atendimento, o que, que foi perguntado, o que, que foi colocado como conduta para aquele paciente, e quando eu trago isso para o estudo teórico, né, de sentar e estudar a parte que veio antes, né, do que, que é aquela doença, por que o doutor, né, o que o meu professor escolheu aquele caminho de tratamento então faz muito mais sentido na minha cabeça e eu sinto que flui bastante fora que é, às vezes é constativo você sentar e estudar um assunto teórico do zero então quando você já tem uma base assim da prática, do que, que ele é te dá até mais vontade de estudar é óbvio que é impossível a gente é, pular totalmente essa fase de estudar a teoria, de sentar, começar do zero. Mas como agora é muito mais prática do que teórico, isso tá fazendo muito sentido e tá funcionando muito pra minha cabeça. A escolha da especialidade. Gente, essa é uma história engraçada. Eu entrei jurando que eu ia fazer oftalmo, porque durante a minha vida eu tive muito contato com oftalmo, né? Eu fui paciente muito tempo, então eu tive contato com a especialidade, eu achava legal, eu achava uma rotina interessante. E eu falava pra todo mundo que me perguntava que eu ia fazer oftalmo, inclusive o sonho do meu pai é que eu faça oftalmo. Só que conforme eu fui passando no curso, eu descobri que na verdade eu não gosto nada de oftalmo, não me, não me apaixonei pela especialidade na prática, e logo aí no final do meu primeiro ano ainda, eu fui me encantando pela pediatria, que na verdade é uma área que quando eu era mais novinha, com uns 8 anos, eu já falava que na verdade eu não ia ser médica, eu falava que eu ia ser pediatra Só que o tempo passou, eu acabei gostando do oftalmo, e depois, com um ano da faculdade, voltei a gostar de pediatria. E por muito tempo, eu fiquei pensando na pediatria mesmo, e até nas especialidades dentro da área. Mas no meu quinto período, eu tive contato com a minha primeira cirurgia. Eu sempre fui atrás de estágios, e aí eu consegui a oportunidade de assistir uma cirurgia. E quando eu assisti, aquele primeiro momento me deu uma energia, alguma coisa muito diferente, e eu comecei a me interessar muito pela área, e comecei a procurar ainda mais oportunidades de ter contato. Na faculdade mesmo, a gente só vai ter contato com essas áreas mais críticas, né, por exemplo, a cirurgia, lá no internato. Mas se você vai atrás, se você pede para acompanhar, você consegue ter essas experiências um pouco antes. E foi o que eu fiz. E no que eu comecei a ter contato com a cirurgia, eu fui me apaixonando e gostando de todas as especialidades que, de alguma maneira, tivessem o centro cirúrgico como um momento de atuação. Então, hoje, eu tô, inclusive, vivendo um dilema, porque eu gosto muito da cirurgia, mas no último ano eu conheci, né, mais a fundo a anestésio. Então, no momento, meu coração tá aí, 50% anestésia, 50% cirurgia, e eu ainda não sei exatamente qual é a minha área final. As duas são muito próximas, mas muito diferentes ao mesmo tempo. E eu tô, assim, realmente dividida, não sei qual vai ser, são cenas pros próximos capítulos. E eu recebo muitas perguntas, inclusive, de pessoas que têm alguns problemas com algumas áreas, por exemplo, ah, eu não gosto de ver sangue, então eu não poderia ser cirurgião, isso me impede de fazer medicina, né? Como é que a gente escolhe uma especialidade? Na verdade, eu quero te deixar bem tranquila em relação a isso. Como eu falei, eu mudei de opinião durante o curso várias vezes e é muito difícil alguém entrar e sair pensando na mesma especialidade. E até mesmo você vai descobrir que coisas que você acha que te incomodam muito é, não vão mais fazer tanta diferença, a gente meio que se acostuma com essas coisas. Então fiquem tranquilos, não escolham a especialidade antes de escolher a profissão. Decidiu o que quer fazer medicina, se enxerga sendo médico, encara a faculdade primeiro, que você vai ver que durante esse processo, durante esses seis anos, você vai ter contato com todas as áreas e vai descobrir áreas que você nem imaginava que gostava e vai perceber que não gosta de áreas que você achava que ia super se amarrar. Tá gostando do conteúdo, que acompanha mais da minha rotina na faculdade, saber como é o dia a dia de um estudante de medicina? Então comenta muito aqui e, quem sabe, eu volto para parte 2. Sobre o meu ano de vestibulando, eu sei como é que é, eu já estive exatamente onde você tem tá agora. Esse momento que a gente fica ansiosa sempre com muita prova, muita coisa, se sente insegura, muitas vezes acha que não vai conseguir passar, mas eu garanto pra você que toda a dedicação que você tá fazendo agora vai valer a pena. Eu tava no terceiro ano, desde o meu nono, oitavo, eu já tinha decidido que eu queria fazer medicina. Desde pequenininha eu falava que ia fazer medicina. Eu não sei exatamente por que e de onde isso surgiu, eu não tenho nenhum médico na família, mas mesmo assim eu sempre falava isso, ninguém nunca chegou em mim e contou que era ser médico, mas por algum motivo eu sempre falava. E conforme eu fui passando da escola, né, fui chegando aí no ensino médio, isso virou uma ideia que precisava se concretizar. Então eu comecei a me preocupar com o vestibular, com o Enem, com esse momento de provas. No meu terceiro ano, a minha escola ela já focava bastante no vestibular da faculdade local, que é onde eu estudo hoje, mas a gente também focava bastante no Enem. No meu terceiro ano, eu gostava de acompanhar o que a escola me dava de aula, né, é, acompanhar mesmo as apostilas, as aulas que eu estava tendo, mas eu sempre buscava fazer bastante simulados e complementar o meu estudo no horário que eu tinha livre. Eu tinha uma rotina de aulas um pouco mais cheia, né, já que o terceiro ano a gente tem um pouco mais de conteúdos, já pensando realmente nessa fase de vestibular. Mas eu gostava bastante de fazer simulados, fazia muitas, e muitas questões e era assim a maneira que eu mais me identifiquei nos estudos. Até porque na minha cabeça fazia muito sentido é, treinar questões, já que a minha prova final ia ser com um de questões, né? Então eu achava que se eu fizesse muitas questões, ia aparecer muitas questões parecidas na hora da minha prova e que eu ia me sentir mais confortável, mais confiante pra fazer. E uma ferramenta que eu usei bastante no meu terceiro ano foi o Descomplica. Eu gostava muito de unir o conteúdo que eu tava tendo na escola com as aulas da plataforma. Eu sentia que, assim, eu tinha o um melhor e a mais parte completa, assim mesmo, de cada um dos conteúdos. E, assim, eu também tinha mais é, uma plataforma mesmo, sabe? Aquela segurança de ter mais alguma coisa fora as aulas da escola. Isso me deixou muito segura. É, eu me senti muito bem acolhida também com a maneira como as aulas eram e pela liberdade de eu conseguir escolher o que assistir, né? Porque na, na escola a gente não tem muito essa liberdade. A gente tem aquela aula que o professor preparou e, às vezes, não estava batendo com o conteúdo que eu estava fazendo o simulado. Então, às vezes, eu ficava em dúvida numa questão. Então, eu já corri assistir aula entendia porque eu tinha errado e o que eu tinha ficado em dúvida. Então pra mim foi uma coisa que foi essencial e que eu falo mesmo que fez o diferencial na minha aprovação. Se você quer fazer medicina, eu vou aproveitar esse momento e te passar algumas dicas que eu gostaria que tivesse me passado na minha fase de vestibulando. Primeira delas... Eu sei o tanto de gente que vai tentar dar palpite nessa sua trajetória. Eu sei que muita gente precisa de um tempo maior para conseguir a aprovação. Não é vergonha, não é problema. Você não precisa trocar de curso ou pensar em desistir porque você já está há dois ou três anos tentando. Tenta se desligar ao máximo de qualquer opinião externa e foca no seu sonho, no seu objetivo. Uma coisa que hoje, como estudante, faz muita diferença para mim é a terapia, porque isso trabalhou muito a minha autoconfiança, é a maneira como eu me enxergo e fez total diferença também nos meus resultados, porque a gente se sente muito pressionado, muito ansioso, né? Com, com essa pressão real de trazer um resultado, de trazer alguma aprovação. Então, tenta conversar com a sua família também se você sentir que eles estão te pressionando. Coloca o teu lado, fala que você precisa desse momento e de apoio e não de cobrança. A segunda dica é deem bastante atenção às revisões. Isso foi uma coisa que fez muita diferença também. Quando eu comecei a perceber que não adiantava nada só estudar e nunca mais rever aquele conteúdo, só no dia da prova, que não estava funcionando, porque eu sempre ficava com a sensação de que eu não tinha estudado nunca e aquilo me deixava bastante irritada, porque eu tinha estudado, tinha feito resumo, mas na hora que eu precisava daquele conteúdo, ele parece que sumia da minha mente. Então, deem atenção às revisões. É importante que vocês revejam o mesmo conteúdo várias vezes. Uma maneira legal de fazer isso é abordar de diferentes maneiras. Então, por exemplo, se no seu primeiro estudo você fez uma leitura, assiste uma videoaula uma semana depois, ou então faz o seu resumo e depois faz um flashcard, treina com questões e faça isso em intervalos regulares. Traga sempre aquele conteúdo para sua cabeça, porque só assim você vai conseguir manter ele realmente e não vai mais ter essa sensação de que não está aprendendo. E a terceira dica que que eu tenho para dar para vocês é tentem construir uma rotina dentro das possibilidades de vocês como eu já falei durante a faculdade é um pouco difícil a gente ter uma rotina super fechada mas dentro daquilo que é possível tentem construir tanto a questão mais assim simples de horário de acordar e dormir quanto separar um tempo para você estudar às vezes é complicado você determinar um período grande de horas ou até mesmo ah eu não tenho uma tarde inteira livre para estudar e por isso que o meu rendimento vai ser menor e na verdade não o que eu percebi nesse meu tempo de estudante é que às vezes pequenos intervalos são muito mais produtivos do que grandes blocos de estudos. Então aproveitem o horário aí que vocês têm de intervalo entre um compromisso e outro para ler alguma coisa, para resolver questões. Hoje a gente tem tanta disponibilidade, né, de lista de questões aí no celular, na palma da mão, que você consegue resolver e isso conta como estudo também. Então não se cobrem tanto se vocês não conseguirem estudar daquela maneira que todo mundo acha que é o certo, que é sentar numa mesa e passar 14 horas estudando. Tirem isso da cabeça de vocês. Qualquer momentinho, qualquer aproveitamento que vocês tiverem, conta como estudo e aprendam a valorizar essa dedicação. O que eu acho que a gente mais precisa nesse momento é realmente valorizar o que a gente tá fazendo, a nossa dedicação, e ver que isso vai trazer resultado. A autoconfiança é muito importante nesse momento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo e para Sinal de Complica com desconto, o link tá aqui embaixo meu Instagram e o meu canal no YouTube também estão aqui para vocês poderem acompanhar mais de pertinho. Eu queria agradecer o Descomplica pela oportunidade de dividir um pouquinho da minha história com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e espero ver vocês de novo. Tchau! Gente, corri aqui de novo para contar para vocês uma dica. A Thais é recém-formada e contou aqui no canal Descomplica como é a vida de ser médica de verdade. Então, se você quer se inspirar mais um pouquinho, corre aqui do lado para assistir.